eu sou o Gabriel Jordan, E no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer esse look Toda vermelha, toda cheia de glitter, toda cheia de glow E lembrando que esse vídeo faz parte do Carnaval Week Que é o um projeto especial de carnaval aqui do canal Esse é o terceiro vídeo, depois de terminar de assistir ele Não esqueça de conferir os outros que já foram lançados E aí você pode decidir quais makes você vai fazer durante o seu carnaval Se você quiser saber como é que eu fiz essa produção aqui Continue assistindo Tracta BB Blur. Vou espalhando pelo rosto inteiro. Beleza, agora eu vou vir com um pincel língua de gato pequenininho, assim que nem esse, e no meu corretivo, que é o NYX Above and Beyond Full Coverage Concealer, e vou passando ele aqui na área das minhas pálpebras. Vou vir na Beauty Blender molhada, tirando quaisquer marcações desse corretivo, vou deixar ele bem lisinho. Então, vou vir com esse pigmento vermelho aqui da marca The Hermosa, que é um glittering shimmer vermelho. Vou colocar um pouquinho na tampinha dele e vou vir fazendo movimentos circulares aqui acima da minha pálpebra. Agora que a gente tá com o pigmento vermelho aplicado no olho Eu vou vir com um pouquinho de glitter, tá? Num pincel E eu vou aplicando só no centro dos meus olhos, tá? E vai fazendo o contorninho do olho inteiro O olho de hoje vai ser bem simples, tá? Vai ter poucos passos Então vai ser uma make bem facinho pra todo mundo conseguir fazer em casa Agora que a gente aplicou o glitter nas pálpebras A gente vai vir aplicando uma sombra champanhe Aqui no arco da sobrancelha, eu tô usando a dessa paletinha aqui, que é a bem basiquinha da Boca Rosa, que eu já mostrei pra vocês aqui no canal. Pode vir filmando todo o arco da sobrancelha e faz a mesma coisa na outra também. Pode colocar um pouquinho da sombra champanhe aqui no cantinho interno do olho. Agora você já pode até ir limpando aqui um pouquinho dos excessos do pigmento no cantinho dos olhos E dito isso, a gente pode ir pra base No vídeo de hoje eu vou usar a Revlon Color Stay, a 24 Hours, pra pele normal, a seca E com o pincel Kabuki eu vou espalhando toda essa base no meu rosto E agora, imediatamente, eu já venho num pó fixador e vou aplicar aqui embaixo do meu olho inteiro. Pra não correr nenhum risco de manchar caso aconteça fallout, que é quando a sombra cai aqui embaixo, sabe? E aí não mancha a pele. Gente, eu esqueci de falar pra vocês, mas eu passei o NYX, o Beyond Concealer, né, no meu rosto. Depois que eu apliquei a base, tá? Por isso que agora eu tô salando. Agora eu vou vir com dois copos compactos. Eu vou vir com o um PC18 para começar o meu contorno, e depois eu vou fazer uma transição com o PC16, ambos da Ruby Rose. E agora que eu fiz o contorno inteiro do meu rosto, eu vou vir só no PC16, que é o mais clarinho, e eu vou fazer o contorno do meu nariz. Mas primeiramente, eu vou só marcar o nariz, tá? Para fazer o contorno do nariz, você só precisa fazer duas linhas retas no topo da ponte do seu nariz. Não faz uma muito perto da outra, mas também não faz uma muito longe da outra. Senão vai dar o efeito contrário do contorno do nariz. Eu gosto sempre de fazer umas linhas aqui embaixo, em volta das narinas. E eu bem aqui, só pra fazer mesmo. Eu gosto de usar essa distância aqui no meu contorno. Vou ver esse fumando, tá? Isso aqui que eu fiz. E aí eu volto na Bíblia Blender com o pó translúcido e eu subo de novo o pó aqui pro lado do nariz Porque isso ajuda na ilusão de um nariz fininho Agora pra não correr risco de dar um flashback na hora de tirar as fotos por causa do pó translúcido Eu vou vir um pouquinho de pó compacto, esse aqui que eu tô usando é da Tracta, tá? Ele é na cor R03 E eu vou ó, pegar só um pouquinho, isso aqui já é o suficiente E vou tirando o excesso do pó translúcido com o pó compacto E agora, com o um pincel escova embebido em água micelar, eu vou vir limpando o excesso de produto que tem nas minhas sobrancelhas. Se você preenche as suas sobrancelhas, preenche elas agora, porque agora, inspirado nessa foto, eu vou fazer alguns detalhezinhos aqui em cima delas. No look original a pessoa cobriu as sobrancelhas Mas eu achei que como eu já fiz nesse tutorial aqui Se você não assistiu, inclusive, assista Eu achei que ficou muito repetitivo E também lá no look a pessoa usou Umas pedrinhas vermelhas Que é o que eu já fiz lá naquele outro Então esse aqui eu vou vir com cola glitter, tá? Que é de papelaria mesmo Isso aqui não é produto de maquiagem Mas vamos lá, né? Vou botar aqui as minhas sobrancelhas algumas botas mesmo. Vou fazendo o mesmo procedimento nessa outra sobrancelha. E agora que a gente fez esses detalhes nas sobrancelhas, eu vou vir um pincel e eu vou voltar no pigmento inicial que a gente fez o somado vermelho no olho. Eu vou aplicar blush agora, como vocês já sabem, o meu favorito é a minha cara da Maybelline. E hoje eu vou carregar mais o blush, tá? Eu vou deixar ele mais marcado e eu vou trazendo ele mais pro centro do rosto vou trazer um pouquinho aqui porque a gente precisa de blush aqui mais levemente Agora pra iluminar o rosto eu vou ver esse bronzer aqui, a cor dele é 01 Vou passando nos pontos altos do meu rosto E agora com só um pouquinho de color make, eu vou vir fazendo aquele mesmo esqueminha que eu fiz lá no primeiro vídeo. Que eu vou esfumar. Só que lá no primeiro vídeo eu fiz na testa, no contorno do teste inteiro. Aqui eu vou fazer só uma bolinha ao contrário, sabe? Pensando bem no pincel mesmo, igual eu fiz inicialmente. Vou vir com o pigmento que eu apliquei nos olhos Fazendo um esfumadinho e intensificando um pouquinho da cor E com o restinho do pincel, tá? Não coloca muito Eu vou passar um pouquinho aqui Só esse pouquinho aqui já é o suficiente, eu acho Vou aplicar um pouquinho aqui na pontinha do nariz Mas só com o restinho de produto que já tem no pincel, tá? Não pega mais produto E agora eu vou vir com o BT Glow da Bruna Tavares na cor Taupe eu não vou nem pegar produto com o dosador, porque eu quero só uma gotinha aqui no canto interno dos olhos Fica aqui Um pouquinho na pontinha do nariz e eu vou aplicar só um pouquinho de produto E eu vou só encostar aqui, sabe, no dosador com o pincel leque E vou encostar só um pouquinho, sabe, bem de leve no meu rosto Vou vir uma máscara de cílios, pra isso eu vou usar a Maybelline The False Splash of Drama e vou vir aplicando os meus cílios. Na boca eu vou vir com um batom Natura Aquarela líquido matte na cor vermelha. Vou aplicando aqui na minha boca. Agora eu vou vir no meu pigmento, tá? De novo Com o dedo mesmo eu vou vir aplicando no centro da minha boca E por último eu volto no BT Glow e eu aplico só umas duas gotinhas, tá? Uma no lado inferior e uma no superior E vou dando batidinhas se você gostou desse vídeo, dá um like nele, comenta aqui embaixo o que, que você achou e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma nova publicação, principalmente porque nós estamos em Semanas de Carnawick, que é o especial de carnaval aqui do canal. Então serão postados vídeos todos os dias da semana às 18 horas. Não se esqueça também de me seguir no Twitter e no Instagram, ambos em arroba Se você reproduzir um dos meus looks de carnaval da Carnawing, posta no seu Instagram e me marca ou então no Twitter, que eu vou lá ver e vou comentar. Eu adoro ficar vendo essas coisas. Por último, não se esquece de compartilhar esse vídeo. Manda para os seus amigos se você vai para o carnaval, para quem não decidiu a fantasia ainda. Ou vocês podem combinar de todo mundo usando a mesma fantasia, que fica super legal também. E é isso aí. Eu sou o Gabriel Jordan, do E esse foi o vídeo de hoje. See you.